Fala galera, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o melhor jogo NFT aí de cartas de 2022, tá bom? E o melhor de tudo, free to play, ou seja, de graça pra você jogar e play to earn, e você pode ganhar jogando. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Então galera, basicamente o nome aqui do jogo, estamos no site, os links vão estar todos na descrição, e Yuji ou Yugi Crypto, né? Então você já lembra aí, Yu-Gi-Oh, né? Só que Crypto, mano, tá ligado? É bem bacana, tá muito bonito o site e vocês vão ver por que que eu tô trazendo esse projeto aqui. Então, fala que ele é o melhor jogo de NFT de cartas cartas que chegou então primeiro você se cadastra depois você joga e depois você ganha dinheiro não tem segredo cara é muito bom né e é um jogo completo e diferente de tudo já visto tá bom aí ele tem a raridade de cartas inclusive tá bem bacana tem as cartas comuns incomuns raras épicas e lendárias modalidades de jogo tem o modo PVE que é o modo história né que se joga de forma de graça e ganha recompensas nas batalhas PVP que é uma liga de Elos que será em que os players serão enfrentados nas batalhas né e o vencedor recebe recompensa considerável no token, e o modo Arena também, tá ligado? Basicamente os usuários apostam em seu talento e estratégia para obter recompensas em token. Aqui os parceiros, a gente vê muita coisa, Metamask, é, Google Play, Apple Store, PC Scan, enfim, tem muita coisa aqui, Binance Smart Chain, CoinGeek, CoinMarketCap, PancakeSwap, Linux, tem muita coisa. E aqui tem a equipe, tá? Tá todos os nomes, tudo bonitinho, tem uns links aqui para você ver melhor, Felipe, Manuel Eduardo, você pode ver tudo. Beleza, e aí você pergunta, projeto tal ditado? Sim, tal ditado, beleza. Beleza, vocês podem ver aqui Audit Rate Tech, ok? E na real, eles já tem quatro auditorias aí da Certic, Tech Rate, Audit Rate Tech e a Coinscope também. Então, cara, o primeiro projeto NFT que eu vi com quatro auditorias, tá? O token também, ó, já tá bonitinho aqui na BSC Scan. Você pode ver Yug Crypto, a abreviação dele é YCO, tá? Então já tá tudo aqui pra você fazer a sua análise. E bom, galera, o jogo vai ter venda de NFTs, Estou aqui no Telegram deles e basicamente, ó, vocês podem ver, são 23 mil membros, tá? 1.300 online. E, cara, essa venda de NFTs, NFTs vai ser dia 15 de abril agora, 15 do 4. Então vai ser uma coleção única de 8 mil NFTs Gênesis dividida em 10 criaturas diferentes, inspiradas nas cartas legendárias que não existirá mais dentro do jogo. Portanto, os 10 primeiros que mais pontuarem na whitelist ganharão uma Box Bronze, e os 300 primeiros a adquirir as cartas Gênesis garante vaga na whitelist do token YCO, e ainda vão concorrer as perfumarias do game por sorteio. Os detentores das cartas Gênesis poderão comercializar elas em nosso Marketplace, assim pela escassez, elevando a sua valorização dentro do game e o Geek cripto. Sejam todos bem-vindos, aproveitem a exploração dos melhores a fazer parte do projeto. Então a gente clica aqui, e aqui tem pra você participar da Artlist, então acaba em seis dias, então corre, tá? Pra tá basicamente, tá? Falando aqui da coleção e tudo mais, e pra você entrar é muito simples, ó, você faz algumas coisas como assinar a newsletter, coloca a sua carteira, e preenchendo tudo aqui, você vai estar tá participando, beleza? Muito simples, vou deixar o link direto também pra vocês na descrição e no comentário fixado. Bom, aqui o Discord deles também tem 1.925 membros, tá? Bastante gente, então é legal. A gente vê que as redes sociais deles Aí, tem bastante gente apoiando o projeto, bastante gente ativa e tudo mais. Isso é muito importante. E aqui, galera, a gente tem um pouquinho da gameplay, tá bom? Tô reagindo aqui no vídeo no YouTube. Vocês podem ver que tá muito bonito, tá? Me lembra aí, o jogo tá me lembrando Hearthstone. Então, basicamente, cara, eu imagino fazer o mesmo sucesso aí que um Hearthstone da vida. Bem legal, né? Olha só o processo de desenvolvimento aqui então tá bem bonitinho, simples aí, né, legal que não parece ser um jogo muito pesado, então é acessível pra várias pessoas, dependendo aí jogar, né, e tá bem bacana, cara, Eu vai ser um jogo aí que realmente eu vou querer jogar, que eu gosto, de jogos de carta, se você gosta também, com certeza, você vai aqui curtir bastante. E legal, velho, tem várias ali raridades das cartas, a gente consegue ver os turnos, vez oponente, olha só, o cientista ali colocou o Goblinzinho, deu dano, bem bonito, né, bacana. Bom, no roadmap aqui a gente tá em abril, beleza, então tá com airdrop de 5 mil box, lançamento da plataforma, pré-venda das box, auditoria e contrato ok, e CEO na CoinMarketCap e marketing agressivo, tá? Em maio vai ter a pré-venda e lançamento do token, segunda venda das box e a listagem na CoinGecko, e em junho, que é o estopim, cara. Lançamento do PVE, lançamento do PVP, campeonato, né, ranqueamento mundial e versão 2.0. Então, galera, é o um momento legal agora pra você entrar no jogo. né? dica de investimento, mas o um momento bacana é agora, porque ainda não lançou, agora que geralmente aparecem as oportunidades. Temos aqui também o Tokenomics, mano, olha só. O supply de 100 milhões, onde é 10% marketing, 10% pré-venda, 5% liquidez, 15% recompensa do jogo, 10% abertura de novas swaps e 50% vai pra economia, tá? Além disso, tem algumas taxas de transação, onde a compra é 10%, que vai para listagem, financiamento e liquidez, e a venda 10%, onde é metade marketing e metade estruturação do ecossistema. E bom, galera, aqui também tem o paper, tá bom? É bem grande aqui, bem detalhado, mas é o seguinte, galera, eu devo fazer mais vídeos desse projeto aqui, porque realmente é um dos projetos atualmente que eu tô mais de olho, certo? Então não vou deixar para ler o paper aqui, porque é muita coisa, tá? Então eu devo fazer outro vídeo realmente aí, mais detalhando ainda o jogo. Então esse primeiro vídeo aqui foi mais uma introdução do jogo, né? Alguns detalhes, você participar da Whitelist e tudo mais. E depois eu faço o vídeo mais aí de alguns outros pontos específicos aqui com vocês. Beleza? E só para finalizar, cara, esse vídeo não é uma dica de investimento. Até porque o jogo você pode jogar de graça. E obviamente assim, você estuda o projeto, tals. Porque, cara, sempre depende de você a decisão de entrar num projeto NFT. Beleza? Mas vou ficando por aqui então, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais.